Como é que é, malta? Sou o per, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, eu no outro dia estava a ver televisão e vi um anúncio que não me fez assim muito sentido. E pensei: quem são os reis em fazer anúncios sem sentido? É e daí surgiu a ideia de fazer este vídeo: ver anúncios japoneses sem sentido. Não é para matar ninguém, ó. É só anúncios subscreva ao canal aqui em baixo. mais demoras? Anúncios japoneses. Sem sentido. <risos> bem, bem. Isto começa bem. Vê? Eles avaram super poder explosões e não sei É yeah, uma bebida qualquer. Tipo. Nada a ver. <risos> que que é isto? Supostamente seria de almofadas ou camas ou alguma coisa assim. Ar-condicionado! Ó, este aqui supostamente seria o único carro de motas ou não sei que Deve ser tipo boaxia. Eu só lembro de baixo, não sei acredito. Chaldeiro. Noodles, a sério? Estão <risos> a dançar e estão tipo a fazer publicidade. Ok. Uh... Não é massa? É noodles? certo Ah, não é. A sério? A sério que estão a fazer publicidade? <risos> Bolachas, bolachas, porquê? What the fuck? É Eu estou a semer, cara. What the fuck? É? Eu não sei o que é que é, mas sinceramente... Ok, é, é, da, é da massa. E ficava com medo de comer esta massa, sinceramente. Calma, não calma. Ah, ah <that laughs> ar condicionado tamanho sério. Xin, novas, ar-condicionado novas, novas, novas, Bolachas! Eles têm umas bolachas muito boas e o Kano não consegue resistir. Vai lá! Sushi! Nada a ver. Não, isto é de gomas. Ele claramente tinha umas gomas demasiado boas e tiveram que levar. WTF, lâmpadas? Não tem nada a ver! Oh. <risos> Melhor amuletador de todos! Ai, para matar-me! A sério que é para matar-me, oh, esquito! Yeah. The fuck? <risos> Neste paramento é o anúncio de televisões. The fuck? o que é que o tem a ver com isso? O que é que é isso, que O que é que é isso, que tens... Sério que é só para fazer barulho no cinto? Eu sou lindo. Não, isto é anúncio de bolachas, obviamente. <risos> <risos> É tipo, uma cervejinha. Ah, toda a gente estava à espera, obviamente. Tipo, filme da ação e não sei o que, partir vídeos, derrotar inimigos. Uma cervejinha. Este deve ser bom. Pronto, também filme da ação. Provavelmente é uma vida também, qualquer. É, não é? Pai, então, bolachas basta. É uma vida boa. Um jogo de Mario normal. Com um carro. What the fuck? Este aqui até que faz sentido. tipo Tens o carro e ultrapassas todos os obstáculos e tal. <risos> Sai dali super mais. Tipo, aparecer um. E por fim, o último anúncio, o mais assustador de todos: shine. are clean clear. Vocês não vão adivinhar o que é que isto é: I eat little ice cream. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little babies ice cream. Eu ficava com medo de comer este lábios. Mas, mas isso sou eu. Isso sou eu. Entusiasmo. Não, coisas a ver. <risos> Não. Ice cream. N Não. Is... Ninguém vai comprar o, o teu ice cream. Mas bem, malta, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de subscrever, pôr like, comentar essas cenas todas. E fiquem bem. Até logo.